E aí, galera do YouTube é quem fala o Vida Maluca começando esse vídeo aqui para ensinar como fazer live em multiplataforma tipo Twitch, Trovo e YouTube ao mesmo tempo pelo celular. Eu tô com o celular aqui do lado, ó, e eu vou mostrar pra vocês. Já vou direto ao ponto. Quem quiser aí segue nós na Trovo, na Twitch, no YouTube aí, ó, deixa aquele like, segue nós, se inscreve aí no canal. Primeiro passo é aqui, ó, tá aí na descrição é o do recorde esse aplicativo aqui vai capturar a tela do seu celular e vai transmitir para o site e o site vai transmitir para as três plataformas ao mesmo tempo ou duas ou uma se for uma você pode transmitir é para a plataforma né esse aplicativo aqui é mais leve do que o aplicativo da Trovo da Twitch é né? bem mais leve tem aqui a opção para iOS para Android para Windows e para Mac OS quem é iOS vai baixar iOS, quem é Android, quem é Android, a maioria eu acho que é Android. Você vai fazer o download, esse tipo de arquivo, papapá, porque é um APK, né? Aí vai baixar aí. Quando terminar de baixar, o do recorde oficial, né? Eu vou clicar em cima dele. Caso o seu apareça, se você dá permissão para instalar o aplicativo, você vai conceder a permissão. O meu aqui, como eu já dei uma vez, não está pedindo. Você clica em instalar. Instalar. A estação bloqueada pelo próprio Protec. Instalar si mesmo, aí você vai instalar si mesmo. Tem ok, você vai instalar si mesmo aqui embaixo. Tem, tem nada de vídeos. É só uma frescura porque eles querem que você baixe tudo da pré Store para você pagar ou ter anúncio e você se lascar a vida toda. A tela dele é, dele é simples simples. Vamos abrir, carregando, tá abrindo ele aí. aí aqui ó, vem aqui ó. A autorização importante para gravar ele pede autorização para ele capturar a tela, né? Aí eu vou lá em ativá-la, beleza. Aí permitir sobreposição aos aplicativos que é para gravar o jogo, né? A maioria quer para fazer live de jogo. Essas coisas vai ficar em cima dos aplicativos Pense no aplicativo leve Vou voltar aqui, permitir Permitir que é para gravar Gravar tela Gravar, ele também grava também Além de fazer live ele também grava Essa opção aqui, ó, você pode arrastar Beleza Aí tem aqui, ó, aqui tem Os vídeos que eu já gravei, ficou aqui na galeria E aqui Você vê aqui em configuração Olha Aqui tem as configurações, resolução, você pode deixar aqui no automático que já vem, ou pode botar 1080p, dependendo aí do seu celular, né? Eu já dei 120, porque meu celular é fraco. Qualidade de vídeo, já deixa tudo no automático. FPS, você pode botar em 30, se você quiser, se o celular for mais fraco. Orientação do vídeo automático, é quando você inverter a tela, né? Virar a tela, ou você pode deixar paisagem ou retrato, né? Quando você for transmitir. Aí depende de você. Aqui é local de gravação que não mexe nada. Só vai mexer aqui, ó. Marca d'água. Você vem aqui, dessa aqui, ó. vem marca d'água. Para não ficar marca d'água aqui é, na pontinha do seu vídeo. Você tira, pronto. Tirou, pronto. Já ficou sem marcar d'água nenhuma nele. Beleza? Aí aqui você já pode fechar. Ele ficou aqui no cantinho aqui, ó. Vou arrastar ele para cá, para meio. Aí, é. É ele aqui já, ó. Beleza? Eu clicando nele. Ele vai me dar essas opções aqui, ó. Aqui é para gravar as outras configurações, outras coisas. Você vem em live, né? E aqui você vem em RTM, RTM. Aí aqui tem endereço do servidor e chave de transmissão. Aí que tá o segredo agora. O segredo é o seguinte, você vai agora nesse outro site que também tá na descrição. Vamos abrir ele aqui, ó beleza esse site aqui é quem vai fazer tudo para você que vai transmitir nas duas plataformas para você ao mesmo tempo beleza eu vou fechar isso daqui por enquanto mas não precisa dele aqui você vem em seguir para criar uma conta né você quer o e-mail que você quer e a senha para criar a conta beleza finalizou lá você fez o login entrou aí você vai vir um que na segunda opção aqui ó Stream OBS tem stream Studio não é essa essa segunda opção aqui, ó, cliquei nela. Vou clicar aqui no, no, no PC. Tá abriu aqui. Você tem essa opção aqui. Você não vai ter nada disso aqui, né? Nada disso aqui. Aí você vai vir fazer o que? Você vai vir adicionar canal e vai adicionar para onde você quer fazer live. Tipo, você quer fazer live para o YouTube para Twitch? Você vai selecionar YouTube depois, vai logar no seu YouTube depois, você vai o que? Selecionar, aqui de novo. Selecionar Twitch e logar na Twitch Vou fazer para Trovo também Você vai, sele... vai abrir de novo Selecionar a Trovo, fazer login E abrir a Trovo Depois que tiver aberto, já vai aparecer aqui as três Está as três aqui né? Você vai marcar todas, deixar tudo assim marcadinho E agora para eu transmitir, já está tudo pronto aqui olha. Você já transmite para as três, olha. já está tudo prontinho Você vai vir aqui nessa engrenagem aqui em cima olha aqui, e tem essas duas opções, lembra que aqui no, no aplicativo de transmissão, tinha duas opções, essa primeira opção você bota na parte de cima, aqui essa primeira opção, você coloca ela aqui na parte de cima, tá vendo aqui, beleza né, tá bom demais, e a segunda opção, a segunda opção, você coloca na parte de baixo Você já lasca ela aqui na parte de baixo olha. Pá. Beleza? Colou aí na parte de baixo Você clica em iniciar e já vai começar a transmissão Mas aí não vai ficar salvo Isso daí não vai ficar salvo Como é que você faz para ficar salvo? Para toda vez que você não precisar estar tá? copiando e colando Você vai vir aqui nessa cara traquinha aqui em cima olha. Aqui em cima Vai descer lá para a última opção Vai vir desse RMS automático Chegou aqui nele Você vai adicionar Pronto Aqui você pode dar o um nome à transmissão Eu vou dar o um nome de Multi Tá multi Assim pronto E aí você salva Pronto, tá adicionado Aí vamos supor, você fechou aqui olha. Fechou tudo Vou fechar tudo aqui Fechei aqui você abriu o aplicativo, né? Ele já vai dar a janela que você já pode fechar essa, fechar isso aqui. Beleza? Você vai abrir aqui. Aí vai em live. Em RTM. Tá vendo? Não tem nada aqui. E agora o que, que eu faço? Você vem aqui. Na catraca. Vem cá embaixo. Aperta no mute aqui que você botou. E já vai preencher automaticamente. É só clicar em iniciar. Eu vou estar tá fazendo live nas três ao mesmo tempo. Eu vou clicar aqui só para testar. Hein? Eu sou brabo. Vai dar essa opção aqui. Você clica em OK. E vai pedir para capturar a tela do seu celular. E deu essa opção. Iniciar agora. Pronto. Vai permitir o microfone. Né, que ele vai capturar seu microfone. Aí, Eu vou abrir esse jogo do Salsicha aqui, ó. Que vai ficar em tela assim. Aí a transmissão já começou, aí Tá começando aqui, ó. Tá vendo, né Vou mostrar aqui pelo computador, já tá começando aí. Na Trovo já tô ao vivo, na Trovo. Aí nós vamos abrir a Trovo, né? Vamos abrir a Trovo. Nós já tá ouvindo fazendo live pras três aí, ó. Oi. Aí tá nas três já aí, ó. Eu tô fazendo live as três ao mesmo tempo. Aí, ó. As três plataformas. No YouTube, a capa não fica igual. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui. Transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo. E você vai editar como você editaria normal, né? Tanto no PC como no celular, vai editar aqui, aí. vai mudar capa, vai mudar capa, vai, vai, vai mudar título, vai fazer tudo aí, você vai mudar, não vai vir desse jeito, você vai mudar o título, vai mudar tudo. Ou você pode mudar aqui, aí. aqui mesmo você pode mudar título, aqui tem editar configuração, aqui, aí. você pode mudar título botar o título que você quer, sua descrição, categoria de jogo, tudo aí você pode fazer aí. Você vai bulindo e vem nas configurações. Aqui mostra, aqui mostra os 24 FPS. Lembra que eu botei 30? Tá dando 24 FPS. Resolução de 1280 por 720 e a taxa aqui de 3 KBS, 3 MB de internet. Só tá usando coisa pouca. Fichinha, fichinha. E nós já tá ao vivo nas três A gente para falar. Se eu botar um comentário aqui. Eu vou mudar aqui para não tomar strike do. do coisa. Da tronca. Pronto, mudei aí. Se eu mandar um comentário aqui. Um comentário aqui no YouTube Jonathan Tubedini, salve, salve E aí, tá bem? Tô bem, velho, tô gravando um vídeo pro YouTube Aí eu tô testando aqui, aí. Ensinando como fazer live multiplataforma Você tá bem, velho? Tranquilidade Aí eu abri aqui, ó Só tô fazendo o teste E tem aqui, você vem aqui, ó Do lado aqui em chat, aí. Vai ter o chato das três, ó ao mesmo tempo, aí Youtubezinho com o símbolo do Youtube É, Jonathan Mandou aí, salve, tá bem Você tá bem, eu estou bem As partidas do Salsashime tá perguntando aqui, aí, aí vida maluca Eu só abri só pra fazer o teste, homem Pera aí Aí tem aqui, aí Tá aí, no Youtube, na Trovo No Youtube e na Twitch, aí Tudo juntinho aqui, aí você pode mandar mensagem para as três de uma vez Nesse R aqui Ou você pode mandar mensagem uma por uma Espera aí Uma, primeira que eu mandei para Twitch Segunda eu mandei para o YouTube Terceira eu mandei para Trovo Olha, estou ao vivo nas três ao mesmo tempo Minha cara está feia aqui desse lado aqui Eu posso tirar E mandei a mensagem para as três aí. Número 3 YouTube Número 2, Youtube E número 1, um, Twitch Eu tô fazendo teste aqui galera, eu tô fazendo teste Salve Kawan, salve salve, beleza? Eu tô fazendo teste de Salsashimen, velho Ou de Salsashimen não, Ensina. tô fazendo aqui uma live ensinando ao povo a gravar Logo logo vou lançar o vídeo aí no Youtube Gravar e transmitir pelo celular eu vou, eu vou. Se eu você vou... quiser pausar a live, por exemplo, pausar, você pode botar uma imagem lá para pausar a live. Pô. você pausou aqui a live, vai tá pausada. Vai aparecer aqui agora, olha, a imagem. E da maluco pausou a live. Olha lá, estou ausente no momento, mas estarei de volta em breve, o maluco E da maluco pausou, tá tudo pausado. Eu volto e para finalizar a live, eu clico aqui, clico aqui em finalizar. Tem certeza que deseja para a transmissão ao vivo. Vou parar a transmissão ao vivo, automaticamente vai acabar nas três ao mesmo tempo. A live vai finalizar nas três aí. Parei, tá offline. Ele vai, vamos aqui em Destion, aí vai offline, offline. A live vai acabar nas três assim que chegar aqui, ó. Ele vai transmitir até que chegue na tela final, que eu vou apertar o OK e finalizar a live. Vou crescer aqui a tela do meu celular, para mostrar o salsicha. Aquela tela de pause, você pode configurar ela dentro do programa. Você pode colocar outra tela de pause, galera. E pode fazer várias configurações aí, ó, dentro do programa. Beleza? Galera que curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Segue nós na Trovo, segue nós na Twitch, galera. Tem live aí direto. Beleza? Só Sostman, valorante, Vai ter outros jogos aí, velho. Eu acho que eu vou fazer Eurotruk, Vai ter um bocado de jogo aí. Segue nós aí. Deixa aquele like fortalece. E até a próxima. Um abraço do Vida Maluca. Fui.